Na aula passada, então nós vimos as duas primeiras vezes de Newton, primeira e segunda, e agora a gente fala um pouco de referenciais inerciais. Vamos, vamos lembrar. Eu tenho um ponto, eu tenho um corpo, uma partícula que está numa certa posição no espaço. Se eu quiser quantificar a posição dessa partícula, eu vou precisar de um sistema de um sistema de coordenadas aqui y, x, e z. Esse sistema de coordenadas aqui, esse sistema de coordenadas aqui, eu vou chamar de referencial S. Ok? E, de acordo e esse ponto, o corpo que está nesse ponto P aqui, ele vai ter, então, coordenadas. Ele vai ter, então, um certo vetor posição, que nesse sistema de coordenadas aqui, eu vou chamar de R. Mas agora imagina que eu tenho um outro sistema de coordenadas aqui, uma outra pessoa então aqui está a origem do primeiro sistema imagina que a que uma pessoa resolve colocar a origem num lugar diferente né Vou botar aqui um outro sistema de coordenadas Z linha y linha x linha ok Agora, para essa pessoa aqui colocando o sistema de coordenadas nessa, é, com essa origem aqui, o corpo vai ter, uma, vai ter uma, um vetor posição R' aqui. E eu posso também pegar aqui a, a posição relativa entre esses dois sistemas de referência, esses dois é, sistemas cartesianos aqui que eu vou chamar de R, ok? E a relação entre esses, a relação entre esses entre esses vetores R, R linha e errão, eu vejo imediatamente que o vetor R, o vetor R é a soma de R linha mais errão tá? Então, se eu, se, eu diferencio, se eu diferencio essa equação aqui, eu tenho que v é igual a v' mais v. O que é v? V aqui, v maiúsculo, vzão, é a velocidade relativa entre esses dois referenciais. A gente pode pensar, por exemplo, que esse referencial aqui, esse sistema de coordenadas S, aliás, esse daqui se chama S'', esse outro aqui, o sistema com linha, né? A gente pode pensar que esse, esse sistema S aqui, ele é um sistema de coordenadas de alguém que está parado na rua. E esse sistema de coordenadas S' é um sistema de coordenadas de uma pessoa que está num ônibus em movimento. Tá? Ambas as pessoas vão... Vão medir posições diferentes em relação, em relação a elas desse objeto que está num certo ponto P. Okay? E se eu diferenciar essa equação aqui de novo, eu obtenho que a aceleração vista no referencial S é a aceleração vista no referencial é, S' mais a aceleração. Relativa entre esses, dois, entre esses dois referenciais. E agora, se eu pegar essa, essa, essa equação e multiplicar por todos os lados pela massa, o que, que eu tenho? Multiplicando pela massa. Eu tenho que massa vezes aceleração no sistema S é igual a massa vezes aceleração no sistema S' mais a massa vezes a aceleração relativa entre esses dois sistemas. Bom, o que, que acontece aqui então? Né? O que, que essas equações aqui estão me dizendo? Elas estão me dizendo que a velocidade no sistema S está relacionada à velocidade no sistema S' Pela velocidade que é medida no sistema S' mais a velocidade relativa entre esses dois referenciais e as acelerações também. Agora, lembra que pela segunda lei de Newton, F, é, MA é o quê? É a força resultante medida no sistema S. MA' é a força resultante medida no referencial S. S' linha. e esse cara daqui eu vou chamar de, bom, vou deixar como MA mesmo, ok? Então, se esses dois caras tiverem, tiverem é, se esses dois sistemas aqui tiverem acelerados um com relação ao outro, a força vista nos dois sistemas não vai ser a mesma. Isso é um referencial não inercial, ok? Referencial não inercial. Que, que um exemplo de, de, de referencial não inercial, né? Você tem aqui. Então vamos lá, vamos desenhar aqui nosso referencial não inercial. Você tem uma pessoa parada aqui na rua. Ela tem o seu próprio, ela tem o seu próprio sistema de coordenadas aqui. Y e X. E ao mesmo tempo, você tem... Sei lá, passou por esse... Parou, isso aqui é um estudante da UF. Tá? É, passou por ele, acabou de passar por ele, ele acabou de perder o BUSUF. Ok. E se esse, se esse, então um estudante que esteja aqui dentro, aqui dentro do do buzuf para claro que ele não vai estar, tá, que ele não vai estar tá flutuando, mas ele está aqui e ele está segurando no ferro dele aqui a mochila a mochila dele, ok? Então se esse cara tem uma certa uma certa aceleração a, em relação ao solo, o que, que vai acontecer? Né? Esse cara daqui vai ver a mochila dele balançar para trás. Por quê? Porque se vocês pegarem essa equação aqui, ele vai, ele vai dizer que esse cara daqui é a força vista no referencial S menos massa vezes aceleração do, do referencial S linha, né, em relação ao outro. O que, que acontece então? Né? Se esse cara tem uma aceleração aqui, esse camarada vai dizer: olha, minha mochila está sofrendo uma força para cá, que é o que faz, que é o que faz a minha a minha mochila balançar para trás. Mas, na verdade, né, essa é o que a gente chama de uma força fictícia, para quem está aqui dentro. Ela é uma força que, na verdade, não existe. Isso aqui é um efeito da inércia do corpo. E se essa aceleração aqui fosse zero, o que, que aconteceria? Né? Se essa aceleração aqui fosse zero, a velocidade do, do ônibus aqui seria constante... Em relação ao solo, para essa pessoa que está aqui dentro, a velocidade do ônibus em relação ao próprio ônibus é zero. Quem está se movendo é o resto do mundo. Ok? E o que, que acontece? Nesse caso aqui, a bolsa do estudante estaria. estaria, né? Ela estaria em repouso aqui sem é, perpendicular ao solo do ao solo do ônibus por quê porque se esse cara se essa aceleração aqui for zero então esse termo aqui simplesmente não existe e os dois observadores vão ver força vão ver forças iguais ok pela primeira lei e aí, o que, que acontece? Nesses dois referenciais aqui, vai, vai, vão valer as, as leis de Newton. A primeira e a segunda, em particular. Então, esse cara daqui vai ver uma força igual a zero na mochila dele. Esse cara daqui também vai ver uma força igual a zero sobre a mochila. Só que eles vão ver velocidades diferentes. Tá? Esse cara daqui vai ver a mochila com velocidade igual a zero. Por quê? Porque o referencial dele está aqui. Dentro do ônibus, vamos botar aqui x' e y'. Mas esse cara daqui vai ver a bolsa se mover com velocidade constante. Ora, a primeira lei de Newton me fala que a velocidade de um corpo sujeito a forças resultantes nulas é ou zero ou diferente de zero, mas é constante. Então, aqui valem as duas, valem as duas leis de Newton.